Olá aluno, bem-vindo à disciplina de Metodologia de Ensino de Química do curso de Complementação Pedagógica. Meu nome é Larissa, sou formada em Química pelo IFES, tenho mestrado em Educação em Ciências e Matemática também pelo IFES e atualmente faço doutorado em Educação em Ciências e Saúde na UFRJ. Sou professora de Química do IFES Campus Piuma. A formação em Complementação Pedagógica lhe permitirá atuar como docente, Dessa forma, a Disciplina de Metodologia de Ensino de Química é de fundamental importância em sua formação, pois você aprenderá sobre as atuais necessidades do ensino de ciências. O novo papel do professor irá se deparar com diversas metodologias de ensino, que poderão ser utilizadas por você, tornando suas aulas mais atrativas e dinâmicas. Com relação à bibliografia, a Disciplina foi montada tomando como referência textos base e atuais de cada área, mas lembrem-se, a leitura não deve se limitar a apenas esses textos. Eles são textos para iniciar a discussão. Teremos atividades avaliativas nas diversas semanas da disciplina e sua dedicação fará toda a diferença. Estaremos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que surgirem no decorrer da disciplina. Fique à vontade para perguntar. Também é muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo. Estude. Dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência desse esforço. Um forte abraço a todos vocês!